Alô, alô, meus amigos do Twitter. Estou aqui mais uma vez para fazer aquele convite todo especial, hein? Nesta terça-feira tem decisão na Libertadores da América. Vale uma vaga nas semifinais. Palmeiras ou Libertar? O jogo acontece na Casa do Verdão, no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Na primeira partida tivemos 1x1, por isso 0x0 da classificação para o Palmeiras. 1x1, vamos para os pênaltis, qualquer outro empate, a vantagem é paraguaia. Coloque aí na agenda, hein? nesta terça-feira, a partir das 9 h da noite, no novo endereço da Libertadores da América, no SBT, a TV que tem torcida. Está esperando a sua também. Três jogos é o que separa o Alviverde da grande final. E só um objetivo. Fazer a torcida vibrar. A Palmeiras a e Libertad. A do Palmeiras! É vida ou morte? Nesta terça, 9h15 da noite, Copa Comebol Libertadores, aqui no SBT.